E aí galera, tá começando mais um Yeah Drops. E hoje o papo é sério, vamos falar sobre política. Mas você pode estar se perguntando, o que que política tem a ver com o espiritismo? Tudo. O espiritismo nos dá ferramentas para moldarmos o nosso caráter. O nosso caráter determina as nossas atitudes. As nossas atitudes vão gerar as mudanças. E como melhorar o nosso mundo sem mudar? Mesmo que você ainda não tenha idade para votar, você tem maturidade para estudar e entender a importância do momento que estamos vivendo. E discutir, ajudar os seus amigos e familiares que já podem votar, a assumir a responsabilidade. E você, que já pode votar, não dá mais para fugir dessa responsabilidade. Mesmo que as propagandas políticas não sejam o melhor programa da televisão, a gente tem que dedicar um pouco do nosso tempo a conhecer os candidatos. Você já foi atrás das informações sobre o candidato que você pensa em votar? Já analisou as propostas dele? Tem muito candidato por aí que nem sabe as atribuições do cargo a que ele está concorrendo. E aí, você vai votar nele só porque ele parece ser um cara legal? É o nosso futuro que está em jogo, galera. São essas pessoas que vão controlar o que fazer com o nosso país. E ainda tem gente que prefere anular o seu voto e ficar mais anos e anos reclamando. E mais, tem gente que só porque não viu o seu candidato vencer, torce pelo fracasso do governo de quem ganhou. Peraí, o fracasso de um governante afeta quem mesmo? Ah, se eu estivesse lá eu faria melhor. Será que eu faria mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Eu não estudei pra isso eu não saberia exercer a função de um político. E você? Se acha mesmo que é capaz de melhorar a nossa política sendo um dos nossos governantes, então estude para ser um bom profissional? Quem sabe você não ganha o meu Voto? Na época da Copa, o espírito José do Patrocínio, através do médium João Pinto Rabelo, nos deixou uma mensagem sobre prudência, que você pode ler inteira clicando no link aí embaixo. E nessa mensagem, ele pedia que a gente se habituasse a orar pela pátria. Então mesmo que o candidato que eu vote não ganhe a eleição, eu vou orar pelo governo de quem assumiu. Afinal, se eu quero mudar o mundo para melhor, como começar se não por mim mesma? Vamos assumir com humildade e com responsabilidade esse papel que nos cabe. A corrupção existe, mas o bem também. Então vamos conhecer em vez de julgar. Vamos escolher melhor em vez de criticar. E vamos orar. Espero que tenham gostado. Lembrem de curtir, compartilhar, comentar. Dê sua sugestão, sua crítica. É super bem-vinda. Nos vemos no próximo Drops. Yeah!